Eu tô vendo um movimento muito comum no mercado, né? E vídeo passado a gente falou sobre isso no especial, né? <risos> sobre casas. Pois é, eu fiquei devendo vídeo. <risos> Se você tá aqui no especial, continua assistindo. Porque eu tô falando, mas eu vou cumprindo, né? Nosso especial aqui sobre modulares de steel frame. Mas aqui a gente tá fazendo modular e eu tô vendo um movimento muito interessante né, de casas, de steel frame. Diversas pessoas querendo fazer casas e casas, empreendimentos e vilas, e kitnet, duplex e triplex, e as pessoas querem utilizar steel frame o tempo todo. Só que eu não estou vendo o movimento das pessoas que querem construir aprenderem a vender. Isso é muito importante. Porque o que, que acontece? Né? Se você constrói uma coisa, e você não sabe como vem dela. Eu falo por experiência própria, tá? Eu, Helena, já sofri. E eu tenho alguns alunos que já sofreram. Inclusive, um deles veio aqui na obra. foi muito engraçado. Ele é de Juiz de Fora. Ele falou, poxa, minha primeira obra é de Frame. Eu comprei um terreno, fui fazer um condomínio de casas. E era um condomínio de oito casas. E aí eu fiz quatro. Falei, bom, com o dinheiro dessas quatro, depois eu vou fazer mais quatro. E ele penou para vender. Ele penou para vender e foi muito engraçado, porque ele veio conversar isso comigo. Pô, Helena, postou um o Steel Frame eu aprendi. É tranquilo, é fácil. Eu fiz seu curso de orçamento, eu sei da preço, tudo funciona bacana, mas na hora de vender eu só vendi porque eu encontrei pessoas que conheciam o Steel Frame sabiam o que era o Steel Frame. Mas quem não conhece o Steel Frame, quem não sabe sobre o assunto, quem não sabe sobre o sistema, para esses eu não consegui vender. Eles gostaram da casa, eles gostaram do projeto. Mas quando eles viam que não era de alvenaria, eles ficavam com medo. E isso pode acontecer com você. E é nesse ponto que eu quero bater aqui nesse vídeo para você entender. né Sobre como é que você vai vender. Porque não adianta só você construir. Você tem que saber vender aquele negócio. Porque se você estiver fazendo um investimento, uma incorporação, você vai penar para ter seu dinheiro de volta. Você pode ter certeza. Eu penei. Né? Esse aluno daqui de de Fora penou. E isso é muito importante. Então vamos lá. Ah, papelzinho na mão. E vamos anotar. Né? Primeiro ponto, quando você for falar sobre o Steel Frame, você não vai vender Steel Frame, não? Não para o cliente final, para a pessoa que está indo morar lá. <risos> você vai vender os benefícios que o Steel Frame proporciona para quem ocupa aquele espaço. E é isso que você precisa entender. Quem ocupa o espaço, ele está se importando com obra rápida, limpa, veloz, sustentável? Não. Bolotas. Eles estão cagando bolotas para obras sustentáveis, rápidas e limpas. Eles não estão nem aí. Isso aí é benefício para você, que é construtor. Você aqui quer comer comigo, a grande maioria é construtor. Você que é construtor, você se importa com isso. Agora, quem está comprando não se importa com isso. Quem está comprando se importa o quê? Com garantia, durabilidade, qualidade, desempenho térmico, acústico. Eles se importam com isso. E é exatamente por esse motivo que você precisa entender a fundo esses benefícios do steel frame. E até acho que dá no próximo vídeo eu explicar né, a questão da durabilidade, isso é um pouco mais profundo. Mas vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala de steel frame, né, a gente está falando do quê? De uma construção 100% industrializada. 100% dos materiais que a gente utiliza vem de uma indústria. E o que, que isso traz de benefício para a gente? Controle de qualidade. E o que é esse controle de qualidade? Seleção de matéria-prima, controle na produção, controle dimensional, controle de acabamento. Controle. Controle gera qualidade e gera garantia. Então, quando a gente vai falar de uma obra de steel frame, você tem uma obra que ela vai durar muito, muito, mas muito mais tempo, ainda mais porque a gente trabalha com aço galvanizado, e o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá certo? E segundo ponto, a gente trabalha com os materiais industrializados. E uma indústria, na verdade, nenhuma indústria é maluca tá para investir milhões e milhões numa fábrica né que vai desenvolver e produzir um material que vai dar problema na obra. Então ninguém é, maluco, ninguém, é, ninguém é maluco de fazer isso. Todo mundo produz produtos que vão durar mais, que vão ter qualidade, que vão dar uma boa lucratividade para aquela fábrica, para aquela indústria, não é isso? E é exatamente esse ponto que você vai passar para o cliente. Olha, tudo que eu tô usando aqui é industrializado. Não tem aquela história do pedreiro misturar o cimento, a brita, a areia, a água, e o aditivo. Ele determinar o quanto que ele bota de cada um. Você tem uma fábrica fazendo um controle, um controle de produção. Todos os materiais que a gente usa tem ficha técnica, tem linha, tem garantia. E até uma dica para você. Quando você for vender a casa, faça um data book. Se você não sabe o que é data book, pesquisa, tá, data book entrega pro cara aqui, ó, que tá garantido de todos os fabricantes da sua casa olha só que legal que projeto de alvenaria é isso? <risos> nenhum, então primeiro ponto vamos falar sobre a garantia, sobre a durabilidade e deixa claro pra ele que ele vai ter uma obra que vai durar 100, 200 300 anos sem dar dor de cabeça, tá segundo ponto que sempre me ajudou a vender muito, tá uma obra de steel frame depois que ela tava pronta desempenho termoacústico Tá? Quando a gente fala de uma casa de steel frame, ela é muito mais fresca. Tá? Ela é muito mais fresca do que uma casa de alvenaria. Por quê? Isso por causa da resistência térmica. A resistência térmica ela é calculada pela condutividade térmica né? uh, inversa à espessura. Então, você faz uma conta, você pega a resistência, dos, é, resistência térmica, dos, a condutividade térmica dos materiais, pela espessura, e aí você calcula a resistência térmica. E eu vou te falar uma coisa. A nossa parede né, externa, que pega sol, é né, de chifre, é mais simples. Então, é uma placa sementiza de um lado, a estrutura de 90. Lã de vidro dentro e uma placa de gesso internamente, ela é cinco vezes mais resistente termicamente do que uma parede de alvenaria. Cinco vezes. É exatamente isso que eu estou te falando. Cinco vezes. Então, as nossas casas, elas são muito mais frescas quando a gente fala de lugares... Muito quentes, né? Por exemplo, todo dia uma seguidora, né? Lá no Instagram, se você não no Instagram, vai lá. Mandou uma mensagem, ela ainda mora em Brasília. A Brasília é muito quente, é muito seco. Tio se frame é bom, eu falei, gente, tio frame é excelente. Porque o calor do lado de fora não vai passar pra dentro da sua casa. E você tem que deixar isso claro. Aqui nessa escola, a gente fez uma fachada, que ainda é muito mais eficiente que isso, viu? E eles entendem isso, né? E optaram por esse sistema, buscando o quê? Economia de ar-condicionado. Né? Outro ponto, a ah, ele mora no sul, é muito frio. Gente, a mesma coisa que vale para o frio, vale para o quente. Então, a sua casa, né? aquele frio infernal do lado de fora, do Rio Grande do Sul. Outro dia eu fui lá para Canela, Gramado, Beto Gonçalves, gente, que frio, que frio. Misericórdia, o povo lá ainda não tá preparado para construir né? com essa eficiência do frio. Então, o que, que acontece? Aquele frio não vai passar para dentro da sua casa. Então, sua casa vai estar sempre como? quentinha, colhedora, né? Ah, Helena, mas eu tenho que botar aquecedor, eu tenho que botar lareira, né? Você vai botar normal, só que você vai ter um gasto bem menor. Você vai ter menos gasto com energia para aquecer a sua casa, né? Quando a gente fala de lugar frio, quando a gente fala de lugar quente, você vai ter menos gasto para quê? Para resfriar a sua casa. Então, esses dois pontos já fazem total diferença na hora de você vender. Durabilidade, né? Qualidade, questão da garantia. Da industrialização e o desempenho térmico. Tá? O desempenho térmico. Agora, outro ponto que aí eu acho isso fenomenal, viu? <risos> Quantas vezes você não compra a sua casa, o seu apartamento novo, e aí você quer mudar alguma coisa, você quer reformar, você quer fazer o design. Pô, você comprou a sua casa, você quer botar ela com a sua cara. Se eu fazer isso com um drywall steel frame, meu amigo, batata, eu não tô zoando. Batata mesmo, batata. Então, é muito mais fácil você fazer qualquer tipo de alteração projetual, reforma, em obra que está usando isso aqui. Você consegue botar um ponto de, de tomada, de água, de iluminação, mexer uma parede, botar um lixo, de forma muito mais simples quando você tem uma casa de steel frame. Qualquer reforma, qualquer alteração é muito mais simples do que se fosse de alvenaria. É menos sujeira, é menos quebra-quebra, é mais rápido. Tudo isso é muito mais simples. Até, por exemplo, ó, estourou um tubo de água. Gente, é comum no Brasil inteiro, no mundo inteiro, acontecer. Estourou um tubo d'água. Isso acontece, infelizmente, acontece. É chato. É muito mais fácil você consertar esse tubo de água numa casa de steel frame do que numa casa de alvenaria. Vou te dizer, numa casa de alvenaria, você vai demorar duas semanas, uma, duas semanas. Uma semana é rápido, mas você vai demorar duas semanas. Numa casa de steel frame, você vai demorar três dias. E olhe lá para fazer o mesmo reparo. Então essa questão da alteração e da manutenção também me ajudou muito a vender, faz total diferença. E é aquela história, quem está se mudando para aquela casa, você pode ter certeza que a pessoa vai querer fazer alguma alteração. É a casa dela, ela está comprando, ela está realizando um sonho, ela quer transformar aquele espaço para a cara dela, então ela vai botar uma iluminação embutida... Ela vai querer botar ponto de tomada do lado da cama dela, do lado da televisão, onde que eu é o home theater, caixa de som tido, o diabo quatro da internet pela casa toda. Ela vai querer botar isso. E com o Steel Frame isso se torna muito mais fácil. E, no fundo, eu vou te dizer que esses três pontos você saber explicar tintim por tintim, no detalhe, para o cliente, né? com essas palavras, né? tipo assim, a casa vai estar mais fresca, a casa vai estar mais quentinha. Não vai falar de resistência térmica ou condutividade não, viu? que o seu cliente final ele não vai entender isso, né? né? A questão da flexibilidade do layout, você explica para ele que ele vai ter flexibilidade, que ele vai poder mudar, que não vai ter problema. Isso faz diferença, né? durabilidade, mesma coisa. Você usando palavras mais acessíveis, em que o consumidor final entenda, vai facilitar todo o processo para você. E esses três pontos eu acho que são os primordiais para você né, conseguir convencer o seu cliente. Quando eu peguei isso, quando eu entendi, eu não falava mais sobre steel frame. O cliente, na hora de comprar a casa, ele não escutava a palavra steel frame. Ele falava: oh, eu tenho um sistema industrializado. Sempre falei estilo americano, igual os americanos constroem. Você pode ver nos Irmãos à Obra, você pode ver no Karenina. Adoro Karenina. No Ami ou Deixa. Você pode ver todos esses programas né, que tem lá no Discovery Home and Health. E a gente constrói da mesma forma que eles. É né, um sistema internacional né? otimizado. A gente constrói igual a eles. E tem essas e essas e essas vantagens. E a pessoa falava, caraca, que legal. Deixe tanana. e aí, as pessoas levam super de boa sem nenhum problema e elas curtem no fundo mesmo de estarem morando num sistema desse porque elas começam a entender verdadeiramente a vantagem. Então, se você quiser fechar suas obras, faça-se, fechar suas primeiras vendas, faça esse teste. Veja o que você acha, o que você consegue. Fala até aqui para mim nos comentários, né? Se você não está acompanhando o especial, continua acompanhando o especial. E vou gravar um vídeo agora para você falando sobre a questão da durabilidade. né Por que, que eu falei que uma casa de steel frame vai durar 100, 200, 300 anos? Pois é, vídeo que vem eu vou estar te explicando isso para você. Grande beijo, a gente se vê daqui a pouco e até a próxima.